Olá pessoal, como se sabe, em 1823, ou seja, há quase 200 anos, o Piauí foi palco de uma das maiores batalhas pela independência do Brasil. Foi a Batalha do Genipapo, quando camponeses armados apenas com ferramentas de lavrar a terra, foices, facões, enxadas, ciscadores, enfrentaram as tropas portuguesas, que tinham todo tipo de armas de fogo da época. Os brasileiros lutavam pela independência e os portugueses pela manutenção do seu domínio sobre as terras brasileiras. Conta-se que o comandante português João José Fidier, ao deixar Parnaíba, porque ele saiu de Oeiras para sufocar o movimento rebelde em Parnaíba, e, ao voltar para Oeiras, levou consigo o incalculável tesouro em joias, pedras preciosas e dinheiro da época. Esse tesouro, ele acumulou tanto em Parnaíba quanto nas vilas por onde passava. Ele saqueava para poder manter suas tropas e também ficava com pouco para si. Bom, aqui nós estamos diante de um triunvirato, né? a representação simbólica da nossa batalha e do heroísmo do povo piauiense. Aqui nós temos o... O agricultor, não é? o lavrador daquele tempo, mais adiante ali nós temos o vaqueiro, e ao centro nós temos o, o idealizador, que eu imagino que seja o Leonardo de Nossa Senhora das Dores Castelo Branco. Bom, aqui é um mapa que mostra o itinerário das tropas que combateram naquela batalha. Né? Eram poucos os municípios, Parnaguá, Oeiras, eh, São João da Parnaíba, Campo Maior e Marvão, e esse mapa mostra exatamente todo o perímetro percorrido pelos combatentes, tanto os combatentes brasileiros quanto os portugueses, porque o comandante Fidier saiu de Oeiras num determinado momento para reprimir o levante parnaibano que foi registrado a partir de 19 de outubro de 1822. Bom, ele seguia para sufocar o movimento de independência que tomava de conta da antiga capital da província, Segundo Áurea Queiroz, em Lendas do Piauí, no percurso entre Parnaíba e Campo Maior, ele foi constantemente atacado por revolucionários e teve que esconder a maior parte desse enorme tesouro enterrando em caixotes ao longo do caminho. Duzentos anos depois, não se tem notícia de que tal montante em valores tenha sido resgatado ou descoberto. Mas é possível dizer que muita gente ao longo do tempo se dedicou em procurar. Olha esse painel como é bonito. Esse painel... Ele deve ter sido aí a, a época do governo Alberto Silva, né? Não, foi agora, né? Está ali, já tem a... Exatamente. Na cidade de Campo Maior, os habitantes, a cidade fica a mais ou menos 82 quilômetros de Teresina, os habitantes acreditam que o tesouro esteja enterrado num lugar conhecido como Capão do Fidé, um dos tesouros, né, um dos muitos uh, caixotes que o Fidé enterrou. Então ele fica a menos de 15 quilômetros do centro de Campo Maior, mas ninguém sabe exatamente onde fica esse Capão do Fidier. Bom, mas o que dizem as lendas também é o seguinte, muita gente tentou encontrar o tesouro. Mas quando um tesouro passa muito tempo enterrado, ele acaba se tornando encantado. Isso faz parte do imaginário coletivo, tá, pessoal? De modo que quem adentra o capão do Fidier com o fim de encontrar o tesouro acaba sempre enfrentando desafios de outro mundo que se sobreporiam ao seu caminho, de modo que torna praticamente impossível de, é, descobrir exatamente o local onde esse tesouro está.